Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Salmo 14, verso 1. Admirável Mundo Novo foi um livro publicado em 1932 por Aldous Huxley Se trata de uma ficção distópica, aonde o cenário principal é em Londres, no ano 2540, ou se preferir, 632 depois de Ford. Nesse livro nos é mostrado coisas como tecnologia reprodutiva, ou seja, a manipulação genética é tamanha que praticamente não existem doenças em Admirável Mundo Novo. No entanto, você meio que nasce condicionado a nascer em castas, como por exemplo, um alfa. Alfas são a mais alta ca casta em Admirável Mundo Novo, aonde os indivíduos são altos, fortes, belos e bons líderes. Se tu der é sorte, você vira um alfa, mas se você não der tanta sorte assim, você pode vir a ser um beta, um gama, um delta ou mesmo um epsilon, a mais baixa casta apresentada no romance de Huxley. Em Admirável Mundo Novo também temos o uso de hipnopedia, ou seja, uma tentativa de transmitir informações para uma pessoa adormecida, geralmente através de uma gravação de som. A manipulação psicológica também é uma ferramenta bastante utilizada em Admirável Mundo Novo. Resumidamente, Admirável Mundo Novo é um mundo perfeito, pois dificilmente temos doença, violência. Mesmo sentimentos como tristeza, por exemplo, conseguem ser suprimidos através do consumo de uma droga chamada Soma. Admirável Mundo Novo tem um mundo sem pesares e sabores, mas também não tem liberdade nem criatividade. Não à toa que literaturas das mais variadas são veladamente proibidas. No romance de Aldous Huxley, livros como O Otelo de Shakespeare, ou mesmo a Bíblia Sagrada, são de dificílimo acesso, pois chegou-se à conclusão de que mentes criativas acabam por gerar o lúdico, a subjetividade, os sentimentos, e os sentimentos geram expectativas. Expectativas, quando não realizadas, geram frustrações. E frustrações geram discórdia, e discórdia, por sua vez, geram guerras. Admirável Mundo Novo é um lindo conto aonde pessoas são perfeitamente livres para irem para lugar nenhum. Quando falo de lugar nenhum, o digo no sentido metafórico da palavra, pois a sem a arte, sem noções do belo e do moral, acaba por nos tornar não muito diferente dos demais animais, pois a capacidade do subjetivo é o que torna a espécie humana distinta das demais. Mas o ponto que eu quero chegar é que em admirar o mundo novo, até mesmo nossas crenças se tornam meio que obsoletas. No ano de 682 depois de Ford, a crença em Deus, na eternidade, no metafísico, se tornam absolutamente desnecessárias, ou melhor dizendo, perigosas para a sociedade vigente. Acompanhe a ir o diálogo entre John, chamado por todos no livro de Selvagem, e Mustafa Mond. John começa perguntando para Mondi: Então o senhor acha mesmo que não existe um deus? Ao passo de que responde, Ao contrário, penso que muito provavelmente existe. Então por que... John pergunta, mas antes que ele possa concluir seu raciocínio, Mustafa Mondi responde a ele. Mas ele, no caso Deus, se manifesta de modo diferente a homens diferentes. Nos tempos pré-modernos, manifestava-se como ser descrito nesses livros. Agora... Ao passo que John pergunta. Como ele se manifesta agora? E Mondi responde. Bem, ele se manifesta como uma ausência. Como se absolutamente não existisse. A culpa é sua, John responde. E Mondi fala com ele. Diga antes que a culpa é da civilização. Deus não é compatível com as máquinas, a medicina científica e a felicidade universal. É preciso escolher. Nossa civilização escolheu as máquinas, a medicina e a felicidade. Eis porque é preciso que eu guarde esses livros no cofre. Eles são indecentes. As pessoas ficariam escandalizadas se... O selvagem interrompe ele e diz o seguinte. Mas ainda assim é natural crer em Deus quando se está só, completamente só, à noite, pensando na morte. Ao passo de que Mondi responde. Mas agora nunca se está só. Fazemos com que todos detestem a solidão. E organizamos a vida de tal forma que seja quase impossível conhecê-la. E no final, John, o selvagem, acabou concordando, inclinando a cabeça com tristeza. Percebe que no diálogo em questão, não é debatido a existência ou não de Deus? A conversa gira em torno da necessidade de Deus na sociedade. Não à toa que Mustafa afirma que não se pode ser independente de Deus enquanto se tem juventude e prosperidade. Na visão de Mustafa, uma pessoa de corpo jovem e de prosperidade acaba não tendo necessidade de se apegar ao divino, pois com a juventude mantida, já que em admirável mundo novo não se envelhece, a pessoa é virtualmente imortal. Logo, não existe a preocupação de um dia morrer e prestar contas com Deus. Outra coisa a se pontuar se encontra nos ensinamentos de Jesus, que nos ensina a oração. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Mas para que pedir o um pão diário de a Deus se tenho garantia de prosperidade indefinidamente? Em Tiago 1,17 é dito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. À luz desse texto, podemos concluir que o avanço da medicina e a tecnologia, por exemplo, são dádivas que Deus deu para as nossas vidas e para a sociedade em geral. No entanto, de uma maneira um tanto quanto paradoxal, aquilo que do alto nos é dado, Muitas vezes pode ser usado por cada um de nós como uma ponte que nos afasta de Deus. Em seu livro, H.I.A. Ciência, Nietzsche parece ter percebido que ao tirarmos Deus do algoritmo de nossas vidas, é como se tivéssemos a necessidade de colocar outra divindade em nossos corações, a saber, nós mesmos. Abre aspas. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Como devemos nos consolar, os assassinos de todos os assassinos? O que foi mais sagrado e mais poderoso de tudo que o mundo já possuiu sangrou até a morte sob nossas facas. Quem vai limpar esse sangue de nós? Que água existe para nos limparmos? Que festivais de expiação, que jogos sagrados teremos de inventar? Não é a grandeza desse feito grande demais para nós? Não devemos nos tornar deuses, principalmente para parecer dignos disso? Me parece que em admirável Mundo Novo, as palavras de Nietzsche meio que estão sendo cumpridas. Não é que Deus tenha deixado de existir. Acontece que nós, convenientemente, o excluímos de nossas vidas. Recebemos dádivas divinas para, enfim, ignorarmos o Pai presenteador. Jesus nos fala que no mundo teríamos aflições. Em Admirável Mundo Novo, um comprimido de Soma acaba com qualquer aflição que venhamos sentir. Em Apocalipse, recebemos a promessa de vida eterna, aonde não haverá mais tristeza nem choro. Em Admirável Mundo Novo, essa promessa é cumprida no plano terrestre. Sim, a droga chamada Soma nos ajuda nisso. No fim das contas, nós, humanos limitados ao retirar o Todo-Poderoso Deus Criador do Universo, do algoritmo, acabamos numa tentativa de tomar o seu trono e ocuparmos nós, o papel divino, ao tentar cumprir na terra aquilo que Deus prometera no céu. A leitura de Admirável Mundo Novo me faz pensar que, às vezes, Deus não nos dá aquilo que pedimos, mesmo que nossas petições estejam debaixo de intensas orações, porque ao recebermos o que pedimos de Deus, podemos nos focar no Deus que dá, ao invés de focar no Deus que é iríamos buscar mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos, a ponto de virarmos pessoas aonde Deus passaria a ser apenas um acessório desnecessário em nossas vidas. Mas será que a distopia de admirável mundo novo se cumprirá? Bem, o futuro nos dirá, por ora, deixe com você, querido leitor, que teve paciência de assistir esse vídeo até o final, a frase de Fyodor Dostoyevsky. Se Deus não existe, tudo é permitido. E termino esse vídeo com o mesmo texto bíblico que deu início a ele. Diz o todo em seu coração, não a Deus. Salmo 14, verso 1.